Mais um vídeo aqui no canal Apostador Desportivo Neste vídeo aqui eu vou mostrar como que você faz para encontrar é, dicas de apostas gratuitamente Apostadores lucrativos postam suas apostas aqui no Odds Portal eu vou mostrar aqui como facilmente você encontra eles e não precisa pagar caso você queira seguir algum apostador. Aqui no OZ Portal, na página inicial, você clica aqui em comunidade. O site todo é em inglês, mas é intuitivo, fácil de entender. É uma vez aberta aqui, comunidade, você vem aqui na aba usuários e pronto, é só isso. Aqui estão os apostadores é, lucrativos e você não precisa pagar para segui-los. Estes apostadores que estão aqui com o olho na frente é que tem um o um perfil privado. Estes aqui não, não é possível copiar as apostas deles, mas os outros sim. Aqui é cheio de filtros, então é possível editar aqui para procurar melhor. Aqui por exemplo em ROI, retorno sobre investimento. né? Também tem o esporte aqui e o mínimo de apostas que já fizeram aqui. Aqui no perfil, no, no filtro está de 400 para cima, mas tem outras opções também. mas à direita tem outras abas aqui, são outros filtros, é muito intuitivo. Então, estão ativos agora, que tem apostas ativas agora, os populares, que são aqueles mais seguidos. E aqui em top países, são os países onde tem mais apostadores. Então voltando aqui em top usuários, vamos escolher uns usuários quaisquer aqui, para ver se eles são realmente bons. Você vê que já aparece aqui o ranking, então se você escolhe um qualquer, Eu vou escolher esse primeiro aqui. Ele não tem nenhuma aposta ativa, ele tem 939 apostas. Essa aqui é a quantidade de unidades que ele já ganhou. Você já viu aqui, já abri na página dele, aqui é o nome dele, MR Florin. Da Romênia, ele tem cadastro desde 2012. Aqui o ROI já mostra diferente, já mostra 27.80. Não sei por quê. É, Essa estrela amarela significa que ele tem um ROI de acima de 7%. Quando a estrela for prata é de 0 a 7% e quando for bronze é de é, tem um ROI negativo. Aqui falou, né, para você seguir o, o apostador. Mas abaixo aqui nós vemos as apostas dele. Você vê que ele faz poucas apostas muito poucas apostas, você clicar aqui em mostrar nos meses anteriores, mostrar aí toda a trajetória dele, ele faz poucas apostas realmente, mas basta você ver as últimas apostas dele e dá também para você ter uma ideia como ele aposta, né? em que mercado ele aposta. Clicando aqui em todas as estatísticas, você vai poder ver como o nome sugere todas as estatísticas dele. É, isso aqui é interessante, é, essa parte aqui mostra as apostas, todas as apostas dele, 2052, a média das odds, quando ele aposta na média das odds, deu menos 0.2. E quando pega as maiores odds, deu um ROID 27.8. Essa média das odds é as cotações que você escolhe quando vai colocar a aposta aqui nesse site. E essas maiores odds são as odds sugeridas nas casas de apostas. Claro que ninguém vai ter conta em todas as casas de apostas, mas aí você pegando as melhores aí, que geralmente são as asiáticas, por exemplo, a Pinaco, o Centro... 108.8 bet, você vai conseguir aí umas cotações boas. Vou mostrar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Por exemplo aqui o jogo América e São Paulo. Quando você vai apostar aqui em qualquer mercado você vê que tem várias casas aqui sugeridas, é, várias cotações diferentes, você vem aqui embaixo e clica no sinal de mais para adicionar a sua aposta. né? Aí você vem aqui do lado direito e faz a aposta. Você vê aqui que a cotação média sugerida aqui é de 2.18 ah, aliás, 2.16 e a cotação maior de 2.24 então você vê aí a diferença do que é, é do que são as odds médias e as odds maiores, mas aí dá para você fazer um balanço escolhendo casas é, maiores quando você for, for apostar realmente com dinheiro real, né? Aqui não vai fazer diferença, faz diferença apenas para o histórico. Mais abaixo, aqui, voltando à página do apostador, nós vemos outras estatísticas aqui, separam por esportes. Você vê que a maioria em futebol. Ah, por isso que lá na primeira página a gente está mostrando 55 de, de ROI, porque é apenas futebol. Aqui abaixo nós vemos os mercados que ele mais costuma apostar. E abaixo nós vemos é, qual seria o lucro dele apostando em cada uma dessas casas de apostas aqui sugeridas. Ok, vamos voltar lá, vamos procurar outros apostadores. Na verdade já tenho dois apostadores salvos, quando você salvar aí o seu apostador. É, aqui nessa mesma aba dos usuários você clica em meu perfil aqui vai aparecer o seu perfil, você vem mais abaixo e clica nos, é, nos apostadores que você está seguindo eu estou seguindo três apostadores você vê esse primeiro apostador que eu estou seguindo, ele começou a apostar esse ano aqui no site desde o mês de setembro, ele tem uma frequência boa de apostas você vê que ele ficou todos os meses positivo Vendo as apostas dele, você pode até ter uma base de qual a estratégia dele. Ele geralmente aposta em cotações muito altas. Por exemplo, aqui no jogo Bayern vs Barcelona, ele pegou uma cotação de 12.5. No jogo mais abaixo aqui, pegou uma cotação de 7. Então, isso aqui é normal na estratégia dele. Outros apostadores aqui. Vou abrir esses dois últimos aqui. Esse outro apostador aqui, da Rússia. Dombás, nome dele, ele só tem dois meses negativo, o primeiro mês que ele começou aqui, ficou menos 9 apenas, e agora ele está menos 18, mas tem poucas apostas ainda, 24 apostas. Outro apostador aí que parece ser bom, pelo menos mantém uma frequência boa e um número bom de apostas. Dombás aí é o nome dele, para quem quiser procurar, ou se quiser eu deixo o link na descrição aí também. Aí a análise aqui é a mesma, né? você clicar em todas as estatísticas e vai, e vai ver aí o, o histórico do, daquele apostador. Esse outro apostador aqui também, Thanos Belum da Grécia. Ele também tem uma sequência muito boa, pouco sede. Vamos ver o ROI, tem um ROI de 27%. É, geralmente ele não tem muitas apostas, mas de qualquer maneira ele consegue ser muito positivo. Isso aqui é apenas para mostrar três exemplos aí de apostadores muito positivos que você encontra aqui. E você pode copiar a aposta deles aí, como você já, já deu para perceber só olhando, né? Para copiar a aposta deles está logo aqui, ó. logo que você escolhe é, o seu apostador, descendo aqui, ó. Essas aqui são as próximas apostas dele que estão disponíveis para quem for segui-los. Essas aqui são as apostas anteriores. Você clicando aqui em todas as predictions, você vai conseguir ver uh, todas as apostas anteriores e o mesmo clicando aqui. Ó. Em mais dicas aqui você vai ver todas as apostas deles colocadas. Então é isso aí que eu queria mostrar nesse vídeo aqui. Como que você faz para encontrar aí facilmente apostadores para você seguir sem ter que pagar nada. Ok? Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo.